Bom dia, gente. Fala baixinha porque eu tô no médico. É sete e meia da manhã e eu tô no quiroprata. Parece que eu vou ser torturada. Eu tô de cara! Eu tô muito de cara, já que olha onde eu tô. O cara me. Calma, tá muito barulho aqui, né? Pera aí. Nossa, eu nunca tinha ido num quiroprata antes. Sou fã, virei fã. O cara me explicou o que, que eu tinha lá, fez dois movimentos lá, duas manobras, ou sei lá como é que se chama. Mas eu tô muito de cara, foi ótimo. Nossa, tô feliz. E agora eu estou indo na médica, mais uma médica pra ver a minha endometriose, como é que tá. Eu espero que eu goste dessa médica Olha quem veio comigo, né? Eu ia falar na entrevista. Na consulta. A gente chegou aqui e tá esperando agora a médica. Ela acabou de é, chamar uma pessoa ali. Antes de mim. Então ela vai se atrasar um pouco. E eu estou numa expectativa muito grande. Muito grande. Ah, da médica? Da consulta? Porque eu ouvi falar muito bem dessa médica, né? Pela uhum. Rafaela. Tô na expectativa de que ela vai poder me ajudar, assim... Mais do que os médicos até hoje me ajudaram, sabe? Mas a expectativa, então, é da médica se interessar e aceitar as perguntas e ter um diálogo? Ou a expectativa é do resultado? Os dois. Porque... Os médicos que eu fui até hoje... Eles não eram muito de, de me explicar as coisas que eu perguntava. Era tipo sempre pergunta, é, respostas é, curtas, assim, que não me satisfizeram. E também do resultado, porque eu acho que ela. A Rafaela falou que ela, é uma, que ela tem uma cabeça mais aberta para outros tipos de terapia também, de tratamento. Então, eu tô curiosa para ver o que uhum. ela vai falar. Será que ela tem um nutricionista na, na equipe? Não sei. Sim. Seria bem interessante. Uhum. E você? Eu tô animada também. Pelo que a gente ouviu, pelas coisas que você falou agora. Já faz muito tempo que eu não uhum. consigo uma consulta né, sem você. Então eu tô animada. Quero, quero ouvir o que ela tem pra dizer também. Chegou, é, no, é no hospital, né, a consulta aqui E daí a gente chegou e lá embaixo tem um, cab, um salão de cabelo Como fala isso? cabeleireiro E eu cheguei, eu olhei assim e falei Nossa, que legal isso, né, para pacientes Porque meu primeiro pensamento foi para pacientes que ficam aqui mais tempo e tal e que, né. Aí quando eu vi assim as manequins na, na, na frente, na vitrine Tinham todas uma, uma, uma, um lenço na cabeça, né nossa, na hora me deu um, um mal-estar, assim, porque eu pensei, não, esse, esse salão tá aqui provavelmente para as pacientes de câncer, né? De oncologia. Nossa, que realidade triste, já pensou. Olha que bonito aqui fora, gente. Quer dizer, agora tá tudo meio cinza, né? Mas no verão deve ficar bem bonito pros pacientes virem caminhar ali fora de vez em quando. Eu não consigo conter a felicidade E a oh, o Sorriso <risos> Mas eu vou fazer um vídeo especial Outra hora falando Na verdade eu vou colocar esse vídeo na... Na... No vivendo, né? Que faz mais sentido Pra dizer como foi aqui na consulta Mas ah, Só queria dizer que eu tô muito feliz muito grata e nossa, gratos também, porque a Rafaela recomendou a médica. E nossa, nossa que grata médica, por querido. tudo! Hoje, hoje essa é a minha gratidão, uhum. grata por ter começado essa mudança de vida, de alimentação, e com isso ter criado o canal, e com isso ter conhecido pessoas que me levaram a essa médica. E <risos> enfim, muito grata. Uhum. Aliás, tô indo ver a Rafaela agora, passar a tarde com ela. E de noite a gente vai jantar lá com eles também. Uhum. Eu sou grato hoje pelo sol, se fizer tempo. Nossa, nem Muito me bom. fale. É. Uhum. Então tá, você vai ir pra casa, né? Uhum. É Dá um verde. beijinho no pombo pra mim. Duas só, não. As outras todas. Ah, é a também? Assim Olha quem tá comigo! <risos> Uma tarde muito gostosa muito de, de amigas, de mulheres. No shopping. Sim, shopping. A gente até <risos> foi ganhei bola de bomba de banho. Delícia. Olha que bonita a decoração aqui. Esse shopping eu nunca tinha vindo antes porque é numa região que a gente a gente não mora aqui, né? Okay. É tão bom achar alguém que come as mesmas coisas que você, que te entende tem que sair do restaurante, porque não tem o que comer e procurar outro. Né? entende, né? E tá tudo bem, tá tudo normal. Vamos pro próximo. Nossa, é muito legal mesmo. Tô bem, bem feliz, bem contente que a gente se achou. <risos> e aí, você vai deixar ele entrar na sua casa? Ah, que amor. Isso, Oi, Se cheirem! Oi! Ei, ei, ei! que foi? que foi? É bonzinho, bonzinho. Não, que não bom, lambe. Bonzinho. Ah, que bonzinho. Amor, que Ai, Que bonzinho. Ei, Cuidado com o aí. Gente, a gente tá tendo uma noite deliciosa aqui com os nossos amigos Eu já tô me sentindo super em casa aqui O Pongo também, né? Pongo Então eu queria dar boa noite pra vocês Dizer tchau por hoje e Tchau do Dani também Tchau de todo mundo E amanhã tem mais Espero que vocês tenham um bom resto de dia Um beijão, tchau You said, I wish this will never be over Darling, it's time for your present, come over here Now it is time to get out in the snow Lighting a light with you Choirs will sing and the joy bells will ring Nobody loves you as much as I do It's a wonderful feeling from floor to the ceiling It is that time of the year Hot wine by the fire Here on our own we got nothing to fear It's Christmas And some kind of love, my friend Pick up Hi. some candy Hi. Hi. Hi. On your door. It's Christmas And outside snow's glistening Just you and me tonight